Igualdade, equality. Se preparem, se preparem, se preparem para esse vídeo. Está, está bem assim? Assim está está legal assim? Está, está de acordo? É. Então é, esse vídeo é, o o tema desse vídeo é, que eu realizo agora. Primeiramente meu nome é Xoxi, ok? É, por auto batismo, não é? é? O tema desse vídeo é sobre o projeto Prisme, antigo projeto Echelon, da década de 80. Para as pessoas que não estão é, conscientes do assunto, em 1980, é, houveram, ocorreram boatos sobre um sistema de satélite com filtragem de informações que se conectava a todo tipo de aparelhos da época, como fax, telefone, o BIP, que era usado naquela época, onde todas as palavras em todas as, li as linguagens eram traduzidas por um supercomputador nos Estados Unidos, no Centro de Inteligência. E essas palavras eram escaneadas o que você falava era escaneado e se a palavra que você falava estivesse dentro da listinha das palavras chaves que poderiam ser palavras ameaçadoras ao governo elas eram colocadas num setor especial para uma análise de investigadores a nível de espionagem mundial. Esse projeto, Echelon, Echelon, jamais foi provado, mas existia. Muitas pessoas, muitos livros foram escritos, mas você sabe, o governo, ele é um setor que não está nem aí com a população. Ele faz suas coisas sem informar a população. Então, as intimidades de todos estavam sendo, digamos que, seguidas, violentadas, invadidas, estupradas, de certa forma. Então, se eu pegasse o telefone e falasse uma palavra ligada à listinha das palavras-chave, ela pulava para um arquivinho, onde era analisada e o cidadão investigado. E ultimamente tivemos a notícia de um, um herói humano que decidiu peitar o governo. São caras que eu respeito muito. Pessoas que peitam. Reinados. E os demolem, de acordo com filosofias exercidas por eles, nocivas aos seres humanos que são herdeiros deste planeta. E esse projeto revelado recentemente é chamado de Projeto Prisme. Esse Projeto Prisme é, é a continuidade do Ekelon só que com sistemas muito mais aperfeiçoados pela pesquisa que eu fiz é, relacionados ao Facebook ao Google palavras de busca, de pesquisa que você coloca no Google é, e-mails, sistemas de e-mails, servidores os servidores hoje em dia não são seguros os data centers trabalham com sistemas de cloud que são sistemas de nuvens abertas, onde qualquer pessoa pode entrar, pegar, sair, deixar. Qualquer tipo de informação. Sistema de cloud. Não era um negócio de HD, é uma coisa que já está ficando no passado, que era uma coisa mais, um pouquinho mais complicadinha de entrar, mas mas entrava mesmo assim. Então se você pegar o seu celular e falar alguma palavrinha inadequada, se você chega pra... estar tá conversando com o seu filho... E você diz assim... Filho... São... Meia noite... E você ainda não voltou pra casa... Você tá se transformando um terrorista... Pronto, dançou... Terrorista... Já é uma palavra-chave... Que vai... Pro canal especial... Da central de inteligência e tal... E... A você, seu filho, vai ser... Analisado nos documentos, nos arquivos, foto, histórico, profissão, tipo sanguíneo, se você é gay, não é? Tem tudo lá. Então, a questão é a seguinte. Eu decidi gravar esse vídeo porque... Eu vou explicar porque que eu decidi gravar esse vídeo. Primeiramente, eu decidi gravar esse vídeo como um teste, porque eu sou um, um baita, assim, eu me considero, assim, um baita de um cara que pode ser importante para a humanidade, só que ninguém me escuta, sabe, eu tento falar com os governos, tento falar com o mundo, com a população, e não dá, sabe, incutiram uma diferença tão grande aqui, incutiram uma diferença na população tão ferrada que isso aqui virou um labirinto. Então você não, não tem comunicação em massa com os seus semelhantes. Quando você tem uma ideia. Eu tenho a cura do câncer. Eu tenho a cura da AIDS. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Quem vai acreditar em mim? Eu vou ficar pedindo documentos, documentos, onde você fez. Você não, não dá. Eu, eu coloco é, a diferença incutida pelo governo para fragmentar o, a população como um vaso. A diferença é idiota, é bestial, já vem da palavra ferimento. O governo incute a diferença na sociedade na população para que a população não seja uma massa compacta de cérebros com objetivos únicos de autotransformação, de evolução e... Os governos incutem a diferença em meios de comunicação para que você seja um fragmento de barro de um vaso quebrado. Não tenha força, seja uma migalha. É por isso, entendeu? Então, eu sempre senti uma dificuldade de propor gratuitamente aos governos a minha forma política, a forma política que eu autêntica que eu cheguei e que resolveria todos os problemas deste planeta com certeza pelos estudos que eu realizei indubitáveis, testados por anos a fio de todas as formas diversivas de probabilidades e improbabilidades eu tenho um segredo político para deixar o mundo em equilíbrio e ninguém me escuta então eu aproveitei esse, essa onda de revelação para fazer um teste com o governo norte-americano eu vou fazer um teste porque neste vídeo eu falarei em alto e bom tom palavras que com certeza estão na lista das palavras chaves de palavras ameaçadoras ao governo americano e quem sabe o governo americano começa a escutar uma pessoa como eu e por favor me convide para ensiná-los a governar, por favor. O mundo precisa de uma pessoa como eu. E eu não estou em busca de riqueza, depois não quero uma partícula desse universo, desse planeta. Eu só quero dar uma chance para que esse mundo, a natureza, se equilibre e que as crianças, adultos e anciões não sejam mais assassinados amputados, esquartejados, como estão sendo diariamente. Olha, antes de começar o meu projeto, eu direi uma coisa ao senhor presidente da República dos Estados Unidos, o senhor Obama. Senhor Obama, o senhor sabe que existem atentados em seu país, atentados em faculdades, feitos com armas de fogo, pistolas automáticas, munição à vontade. Várias pessoas são mortas, muitas, muitas pessoas são mortas, dezenas. Muitos velórios, muitas mães, muitos pais choram sobre o caixão de seus filhos. O senhor, com todo o respeito, dias depois, vai em rede nacional Faz um discurso de pêsames, de luto, e duas semanas depois, tudo foi esquecido. Agora, o senhor sabe que o que assassinou essas pessoas não foi exatamente o dedo de uma pessoa. Antes do dedo estava uma arma. E o senhor continua mantendo as fábricas de armas abertas. O senhor continua dando aval de funcionamento a todas as fábricas de armas do seu país, sabendo que essas ferramentas causam o assassinato de sua população. E o senhor não as fechou. O senhor não tomou a atitude de fechá-las. Então, o senhor me perdoe, mas o senhor não está governando adequadamente o seu país, sabendo a origem do assassinato e não cessando o ninho bestial que fabrica o instrumento do assassinato. Então agora eu peço que engulam o que eu vou fazer nesse momento. Engulam isso de uma vez por todas, engulam que vocês não estão sendo uma civilização evoluída, poderosa, sábia, inteligente. Vocês estão sendo idiotas. E essa é a realidade. É o reflexo de um analista político autêntico como eu sou. Vocês podem ser poderosos, governantes eu não tenho nada contra suas pessoas não quero lhes ofender meu motivo não é ofensa meu motivo é ser um espelho neutro para que enxerguem por uma outra pessoa o que vocês próprios em si mesmos não conseguem encarar não conseguem ter coragem de enxergar eu estou apenas refletindo o atual governo deste planeta. Não estou citando um país apenas, estou citando o planeta inteiro. É que eu ligo os Estados Unidos por causa desse caso do PRISM, desse projeto de espionagem, mas isso é para o planeta inteiro. Então, lembrem-se: o que eu estou dizendo é apenas um refletimento de análise neutra e autêntica. Que nesse instante este planeta passa por um governo completamente idiotizado. Vocês são idiotas. Saibam disso. Vou começar então o meu projeto. <risos> o meu projeto consiste no seguinte: eu estou vestindo uma roupa árabe, barba, Não é? cabelo grande meu sobrenome tem o nome da morte no RG matar e é árabe então eu sou perigosíssimo certo? e agora eu iniciarei as palavras chaves para que caiam no seu computador eu iniciarei a verbalização eletrônica de palavras chaves que cairão no seu sistema e vocês estarão me assistindo. E eu farei a propaganda de quem eu sou para que vocês me sigam. Entenderam? É uma forma de vocês me seguirem. Entenderam? É um portal. É apenas uma, uma técnica para vocês me conhecerem e me seguirem. Seguirem a filosofia política autêntica que... É a filosofia da natureza, entendi. Por eu estudei na biologia e na ciência. Eu cheguei ao segredo político, certo? Então eu vou começar. Olha, é muito, muito engraçado. <risos> muito engraçado. <risos> Vamos... Olha, é muito engraçado. É, eu vou colocar aqui, então. Eu criei um sistema eletrônico de, de fala. Então, eu coloquei em duas línguas. Em português e em inglês caso a sua máquina tenha dificuldade de tradução, para que caia na rede da sua inteligência né, e você me assista. Aí no final do filme, eu vou deixar minha propaganda para vocês verem as minhas palestras, se interessarem por mim, me chamarem e pedirem minha ajuda. Para arrumar o problema, a tragédia que está sendo causada aqui nesse nosso mundo. Tá bom? Então vamos iniciar aqui primeiramente em português. Ok? Vamos iniciar. Prestem bem atenção, são as palavras-chave. É. É, eu acho que eu até vou fazer um uma interpretaçãozinha. É. Mas para ficar mais mal, assim, para ficar uma coisa mais, entendeu? Mais assim, bad boy, bad man, no caso. Ah, ficou ferrado, hein? E é do bom, né? Ficou ferrado. Vamos começar? Terrorismo. Bomba nuclear. Homem-bomba. Atentado. Urânio. Islã. Muçulmanos. Casa branca. Obama. Presidente. Bomba nuclear. Carro-bomba. Dinamite. Terrorismo. Nuclear bomb. Man bomb. Ataque. Urânio. Islã. Muslims. White House. Obama. Presidente. NUCLEAR bomba bomb, da DAINOMIT Ouviram? Agora querem que eu fale com a minha voz Ou querem que eu repita novamente? Eu vou fazer, fazer uma repetição Vamos repetir Terrorismo Bomba nuclear Homem-bomba Atentado Urânio Islam Muçulmanos Casa Branca Obama Presidente Bomba nuclear Carro-bomba Dinamite Terrorismo Nuclear-bomb Man-bomb Ataque Uralim Islam Muslims, White House Obama Presidente Nuclear-bomb Car-bomb Dynamite E agora eu vou falar com as minhas palavras para que esteja uma, um vocábulo humano. Terrorismo. Será que sua máquina está conseguindo? Terrorismo. Bomba nuclear. Homem-bomba. Atentado. Urânio. Islã. Muçulmanos. Casa Branca. Obama. Presidente Bomba nuclear Carro-bomba Dinamite Agora em inglês Terrorismo Nuclear bomb Man bomb Attack Attack Uranium Islam Muslims, White House, President, Obama, Nuclear Bomb, Car Bomb e Dynamite. Dynamite. Pronto? Agora, prestem atenção, por favor, apenas a ponto de termos jurídicos, para termos jurídicos. Deu pra pegar? Será que agora eu estou no, na lista das pessoas especiais a ponto de ser conhecido? Porque eu tenho o segredo do universo e ninguém me conhece, porra. Ninguém me escuta. Eu sou uma relis migalha no mundo e tem a salvação do mundo. Não tô com blefe. Não tô jogando pôquer, eu tenho mesmo. Eu tenho a salvação do planeta. De todos os problemas, de assassinatos e coisas e tudo, e tudo, problemas religiosos, teológicos, científicos, políticos, matemáticos, equacionários, tudo, todos os problemas. Tá aqui, ó. Eu só preciso de uma chance para ajudar, de graça, eu não quero nada, de graça, não quero poder, não quero nada, eu quero ser conhecido, isso eu quero, para que o povo me escute. Agora dinheiro, riqueza, nada, eu saio desse universo sem nada, tá bom? Então, para terminar o filme, é, vocês me acham, é claro que vocês vão me achar, né, meu? Só falta a, a equipe de vocês não acharem um cara como eu. Até no Google Maps tem meu endereço. Né? Eu espero que vocês mandem um, sei lá, um agente para cá, para conversar comigo. Eu espero, a ONU, alguma coisa, eu espero realmente que mandem alguma pessoa, um funcionário, alguma coisa assim, para né? conversar comigo, né? para me escutar, né? me leva, vamos fazer uma viagem, mas é nada de cinismo, vou fazer uma viagem no meio do caminho, eu coloco um... <risos> Eu não tô falando assim a viagem mesmo oficial pra pará pra meu, a gente olha, eu vou falar uma coisa pra você se você é o dono de uma empresa e você percebe que um setor da tua empresa tem uma máquina e essa máquina tá amputando os dedos dos seus funcionários todo mês quatro, cinco funcionários perdem um dedo por causa da máquina que está com defeito o que você faz? Desliga a máquina. Né? Desliga. Arruma. E depois liga. De novo. Né? Ó, então eu vou terminar o vídeo porque... Era exatamente o que eu queria fazer. É... É... Então, a última palavra que eu deixo é igualdade. Em inglês, Equality que é a base filosófica da minha palavra. Meu nome é Xoxi, e assim me despeço do Centro de Inteligência dos Estados Unidos da América. Igualdade. Foi é legal, né?